Então, pessoal, em sequência aí do nosso vídeo, quem são as testemunhas de Jeová parte 2, vamos, vamos seguir aí falando que eles não exercem serviço militar, não se alistam, não concordam, é, por causa disso já foram até muito perseguidos em alguns países. Segunda característica deles aí é a transfusão de sangue, eles não aceitam transfusão, nem em caso de morte, também não doam sangue nem para seus parentes, quem descumprir essa regra é retirado da sociedade deles. Então é uma característica deles, né? de não aceitar e nem doar, nem realizar a doação de sangue. Outra característica deles é muito interessante a respeito de, da crença em Jesus. Eles creem em Jesus como o Filho de Deus até certo ponto. Não acreditam né, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele também é Deus. E eu extraí esse artigo aí do site. O site deles aí, você vai ver no canto superior esquerdo, jw.org. Né, eles dizendo aí que sim, acreditamos em Jesus e tal, que ele é o caminho. Mas embaixo, no finalzinho, eles dizem, por isso não adoramos a Jesus, nem acreditamos que ele é o Deus Todo-Poderoso. Né? Eles têm Jesus como o um Filho Santo, o nosso irmão, como um filho de Deus, né? mas não que ele seja Deus, o Deus todo Todo poderoso. Então é uma característica deles, né? a crença deles, também uma característica deles, pensam dessa forma. É uma terceira característica, e tem outras coisas que a gente não vai falar hoje, é o dismo. É muito grande e extenso o assunto, mas o dismo também eles não acreditam. Dizem que a igreja sobrevive de doações voluntárias e que o dízimo é do Antigo Testamento. Eu propus não opinar nesse estudo, então eu só vou discernir aqui o, os temas abordados.